Seja bem-vindo ao Ibirapuera. Até que enfim, vamos gravar alguma coisa em São Paulo. Né? É, a verdade é que nós sempre gravamos em São Paulo, mais claro. praias, litoral, né? Sim. É, mas a gente tava se abstendo, nem sei se essa palavra existe, muito das coisas que a capital oferece. Então a gente quer gravar um pouco mais aqui desses lugares, né vida? Na verdade a gente vem para esses lugares, só que no filme. Exato, vamos fazer um videão, vamos mostrar esse lugar de fundo aqui a Oca um lugar lindo tem tanto lugar para mostrar a gente vai mostrar bastante coisa aqui dá um rolê passar as informações legais exato inclusive já fizemos um vídeo ali do obelisco que fica na frente do Ibirapuera uma estátua de 72 metros você tá vendo ela aí no nossa momento. coisa mais linda ela é muito linda então tem muita coisa sim Bora então bora de arte moderna é... não, isso. <risos> a gente filmou aí para vocês todas as informações que tem que entrar para o site tem que reservar um horário tem dia que tem que pagar eu não sei exatamente o que tá tendo hoje tá então não sei como falar gostaríamos de entrar né sim mas a gente tem muita coisa para mostrar para vocês não Exato. vai dar tempo então, vamos lá continuar <risos> embaixo é a famosa Marquise Marquise Marquise não sei eu sempre achei que era para andar de skate que o rolê aqui é andar de skate mas a Giovana tava lendo sobre e a gente descobriu que isso é uma interligação entre os pontos culturais aqui do Ibirapuera claro o chão lisinho Coberto, é propício andar de skate andar mas... de patins fazer esporte é mas não é exatamente para isso eles falam no site que é para andar assim para andar de skate uhum. então ó, Giovana falou tá falado <risos> é para esportes e uma ligação entre os pontos culturais eu acho que é bom né A galera do esporte já tá aqui já vai conhecendo os pontos culturais então hoje tá em reforma tá tendo esses tacumes verdes aqui mas é bem legal eu mesmo minha época de adolescência, eu trabalhava aqui do lado, assim, uma rua do lado, eu só ficava aqui. Era a minha vibe. Mas vamos continuar. Passando por aqui a gente lembrou, muita gente veio aqui para andar de bike, é. porque a ciclovia é muito gostosa de andar e é bem grande, tipo assim. Todo bike o que tem é. a ciclofaixa, né? Inclusive quem não consegue trazer a bike ou não tem a bike, aqui é tem lugar para alugar. A gente não conseguiu trazer a nossa, vamos lá ver para lugar, né? Mano? Exato, vamos lá. Só de atravessar dali da onde a gente fez aquele vídeo para cá. Não deu nem dois minutos. Não deu nem dois minutos, já passamos por tipo, um lugar muito gostoso, porque aqui tem bastante árvore, né? Então mesmo estando um solzão lá, acaba que aqui fica uma sombra deliciosa, velho. É muito gostoso, né? O ar fica muito gostoso. É, meu, pra quem não sabe, aqui tem 110 hectares. É muita coisa. 110 hectares. Nem sei quanto é. É, porque um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, é muita coisa. Você viu, né? Ela estudou bem. Mas é muito grande aqui, tem muita coisa muita pra conhecer, eu espero que eu passe pelo menos um pouco pra vocês aí. Vocês é a verdade, a verdade mesmo, é que tem que vir, é. tá ligado? Pra você sentir real, mas é bem legal, olha que delícia que tá aqui. essa bike, hein? Nossa, tesão, maravilhoso, sério. Mas vale mais a pena trazer a sua própria bike se você tiver, tá? Aqui, né? É. Porque a bike dupla é legal. É Duvido que é... tem uma bike dupla em casa, velho. É legal porque, meu, ficamos conversando, é, tudo. Ideia. Na verdade, a Giovana não tem nem dirigibilidade aqui, é, ó. É só que eu que É só ele que mexe ali. Mais de boa. E freia, tudo é ele. É, mais valores. Essa bike dupla aqui é 20 reais uma hora. As demais é mais 10 reais, é né? velho. Então, ó, Dá o um passeio em uma hora, senão o negócio vai ficando caro. <risos> Temos uma pausa na bike, eu acho que agora que a gente está dando esse tour, é interessante a gente ir parando nos lugares que a gente curte, nos lugares que a gente conhece. E um deles é aqui. É a passarela tão famosa do Ibirapuera em cima do lago. É cheio de peixes, né? Se você for ali bem na, na beirinha, você pega ali uma carpa, algum peixe. É muito bonito. A galera tira muitas fotos, como tá acontecendo. Eu não consigo ver se eu tô certo aqui. Tá, tá certinho. Né? Mas a galera tira fotos, alimenta ali os peixes. Ó, tá vindo agora uns patinhos. Então, é muito gostoso ficar aqui em volta. Passar uma tarde aqui bem tranquila. Porque é lindo e revigorante perto de uma cidade, assim, cheia de prédios, né? Então, aqui é um ponto de equilíbrio. a veio aqui tava fechado né amor porque eu... é, não lembro não a gente descobriu que ele é o primeiro planetário do Brasil não sabia dessa informação sabia não sabia <risos> isso é muito interessante e ele parece uma nave alienígena toda vez que a gente vem aqui com meu sobrinho a gente fala que é uma nave alienígena que o alienígena vai pegar ele aí ele fica com medo <risos> do Brasil, a gente tá aqui no Museu Afro Brasil e ao lado do Pavilhão Cultural. Bom, no Museu Afro Brasil, eu sei que a entrada é gratuita, mas você precisa se registrar no site para pegar os ingressos, mostrar sua presença e aí você tem acesso aos eventos que está tendo aqui. Já o Pavilhão Cultural, rola eventos culturais, eu não sei exatamente se tem acesso ao público, ou ser é só convidados mas isso você pode pesquisar e ver só sei que é muito bonito ambos os lugares e aqui ó no fundinho tem uma pracinha do iFood muitas comidas não tá funcionando hoje não sei nem se vai voltar a funcionar mas eu já vim aqui tava funcionando né amor tá tendo roda gigante roda gigante e comida maravilhosa no mapa aqui tá escrito como antigo estacionamento é mas agora não é estacionamento é lugar de ó comer inclusive eu tô com fome amor também tô, amor de tô com fome <risos> tem um mapa, né? E quem tá perdido aqui precisa no mapa, não tá achando no parque em si? Tem no site. Você consegue fazer o download do mapa e você consegue se achar bem facinho aqui onde você tá. O que você precisa é, fácil, achar. Fácil. Ah. É grande parque, né? É. Mas ajuda muito. E no site tem várias histórias sobre aqui. A gente descobriu que tá no, no site o um, um porquê de Ibirapuera poeira significa árvore apodrecida, apodrecida, apodrecida em é, que é a língua que falava do, da aldeia indígena que morava aqui só que aqui era uma área que alagava muito antes aí não tem a história lá é, não dá pra ficar falando senão a gente vai ficar aqui até a noite é. vamos continuar andando aqui de bike lá, fazendo barulho. à minha esquerda tem tipo um, um dos maiores espaços livres do Ibirapuera. Então assim, a maioria da galera vai lá com a família, faz piquenique, leva uma bola de vôlei de futebol. e fica ali, é muito gostoso. E agora a gente tá indo sentir das quadras é, de futebol, futsal, é, futebol de society, Vou mostrar como é ali. E ia falar. Se inscreve aí no canal, hein, velho. Tem mil e outras dicas aqui de praias, algumas outras, alguns outros lugares que nós é, conhecemos. Você pode acessar o nosso Instagram também, que tem muito conteúdo lá. A gente mostra um pouco do nosso dia a dia. Então, não vou falar mais não, só vou mostrar as quadras. Bora lá! <música> ó fizemos uma curvinha antes de ir para as quadras porque eu amo esse lugar é um lugar bem can... no cantinho aqui assim que quase ninguém vem é tipo isolado a última vez que a gente passou por aqui tava tendo aula desculpa só fiz aqui um câmera errada. tava tendo aula de bicicleta yoga eu, tenho umas aulas aqui é, e eu não sei o que que é isso aqui né ele tem um tava trilho o Serraria. Serraria. Ó, tem um trenzinho aqui não sei exatamente o que é, mas é muito bonito. A galera fica realmente fazendo aqui os iogas, as coisas. Deixa eu sair aqui da bicicleta. Vem cá. vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então é um lugar muito gostoso. Aqui atrás também tem tipo um lugar que as pessoas ficam sentadas e por cima assim tem umas plantas. É muito fofo. Eu acho que é aqui atrás que tem o bosque da, da leitura. Não é aqui? O bosque da leitura, eu não sei. A ah, última que a gente passou era por aqui. Ó. Bom, eu não sei, mas eu sei que é muito legal. Qualquer coisa, tira um print agora aqui da tela e pergunta onde que é porque é muito gostoso, muito gostoso mesmo. É diferente, ó. Não tem ninguém, ninguém. Aqui atrás tem tá uma plantação também de alguma coisa. Que eu sei que não tem acesso para as pessoas. É só as pessoas credenciadas mesmo. chegamos no lugar favorito dele é porque eu tenho muita história que eu colava muito aqui eu jogava muita bola aqui apanhava muito ganhava muito perdia muito então eu gosto muito dessa quadra que foi financiada pela Nike ela foi reformada pela Nike exato e, e é, eles gente, fazem manutenção é eles que cuidam. então meu é demais assim jogar bola aqui é um tesão você viu que tem pra tudo: tem skate tem bike tem tudo bem de frente aqui tá o playground infantil playground infantil tem as outras quadras aqui também basquete futsal tudo de frente aqui então tem tudo para todo mundo e oh, pode ser coisa que seja meio confuso é tá parecendo confuso talvez aí para você né falar oh, meu deus como tem tudo isso Onde Quanta fica? coisa, é. eu acho que só você vindo aqui para conhecer talvez fique mais confuso ainda quando você vem. é e a gente vai deixar na descrição aqui o link do mapa é... <risos> que eu acho que já dá uma ajudada mas, realmente, se ficou alguma dúvida, além do mapa, pode perguntar aqui, a gente vai ter um prazer em responder, enorme. É um prazer ter feito mais um vídeo, né amor? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes aqui no YouTube, pessoalmente, do jeito que der. Bora, né amor? Bora, boa tarde, Aqui acho né? que nosso rodízio é às 5 e agora são 4 e pouco é. a gente tem que ir embora. Se você não, não for de São Paulo... Cuidado Bora. com o rodízio. Rodízio, pelo amor de Deus, Pelo amor você de vai Deus. E se você for de São Paulo também, porque eu tomei muitos esses dias, é. então não muda nada. Bora!